e aí galera do canal tudo bem com vocês atendendo a pedidos no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um, um stop na Gate.io, porque muita gente tem dificuldade não sabe porque ela é bem confusa no lance de stop e de, e de ordem de venda E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra vocês verem aí como é tranquilo, tá pessoal? Vamos entrar aqui na Gate.io, se você não tem cadastro na Gate.io, tem um link aqui na descrição Pra você fazer seu cadastro, tá? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou dar um, um resumão aqui pra vocês entenderem, tá? Ó aqui no meu no meu no meu aplicativo ele tá no modo tá pessoal não tá no modo noturno tá se o seu tá no modo noturno você coloca no modo dia né aí eu não sei se é modo noturno modo dia porque fica mais fácil de ver lá na hora de criar as ordens tá então coloca aqui ó modo aqui embaixo no último ó, modo dia né o branquinho assim ó aí aqui pessoal vamos fazer uma compra aqui pessoal ó eu vou comprar DOT mesmo, tá, pessoal? DOT, Polkadot. Vou comprar DOT, o STT, Escolhi aqui, ó. Aqui, comprar e vender, deixa eu comprar. Aqui, pessoal, nesse bookzinho vermelho, onde eu tô mexendo, ó, é os vendedores. E aqui embaixo, ó, nesse book verde, somos nós os compradores. Aí eu vou aqui, ó, selecionar o vendedor número 1, um, tá? Ou 2, você escolhe aí. Conforme o preço lhe agradar, tá? Clico aqui, comprar... Confirmar, ok. Olha só, a gente fez uma compra de dote, tá pessoal? Compra de dote, esquece esse mda aqui que isso aqui é um, um trade que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá, a gente fez a compra de dote e agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar o stop, né? E a o alvo, eu vou usar aqui, pessoal, para vocês verem aqui, ó, o sinal do bit nada, tá pessoal. Do Crypto Select, pessoal, você que não tá assinando o Crypto Select, você tá perdendo, hein? Ó, tem link aqui na descrição para você tá se cadastrando e é, assinando o Crypto Select E você vai ganhar aqui os sinais do Bitnada, tá, pessoal? Olha só, acabei, acabei de receber esse sinal aqui, ó, DOT USDT E aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, que tem vários alvos, ó Tem alvo 1, alvo 2, alvo 3, 4, 5, 6, até o 6, ó e tem o stop loss. Vamos criar aqui, pessoal, no, na gate.io o stop loss em 18,47, igual vocês estão vendo aqui embaixo, para proteger caso comece a cair. Vamos lá? Aqui, pessoal, vamos selecionar venda, tá? E aqui, pessoal, vamos selecionar condicionar ordem. Aqui você vai informar o valor do seu stop, então que é 18,47, né? Lá no sinal, 18 Ponto 46 para não pular pessoal, vamos deixar uma margenzinha de 1 um aí, pra, caso caia muito rápido, não pular nossa ordem e aqui ó, você vai informar quanto que você quer que venda, vamos colocar tudo aqui embaixo pessoal aqui ele mostra quantos dias você quer que dure, vamos colocar aqui dois dias tá, e clico aqui em vender, confirmar, confirmar vocês vão notar ó, operação concluída com êxito aqui ó vocês vão notar ó, que ele criou aqui o nosso stop Olha só olha só pessoal as regras aqui ó o preço 1846 certo aqui ó pessoal desencadeamento quer dizer que é o gatilho é, é, é, é quando que vai ser ativado esse nosso stop ó, aqui ó quando o preço for menor ou igual, tá vendo a setinha aqui ó, menor ou igual, menor ou igual a 18.47, vender, entendeu pessoal, então a gente agora acabou de criar o stop, e tá, mas agora eu quero criar é, o alvo, aqui do sinal ó, vamos colocar aqui pessoal, é, o sinal, vamos abrir aqui, vamos aqui, espera aí, só um momento, aqui dot, olha só pessoal ó, tem um alvo 1, eu vou colocar o alvo 6, ó, o alvo 6, é 20 e 57, tá pessoal. Você escolhe o alvo aí. Se você assinar o Crypto select e ver os sinais, você escolhe qual o alvo mais que você acredita que ele vai atingir, tá? Então vamos lá: 20 e 57. Vamos lá, criar esse alvo. Você volta aqui de novo, aqui condicionar ordem. Aí aqui você impresso: 20.47. É 47? Deixa eu dar uma olhada aqui: 20.57. 57 E aqui, pessoal, ó, 20.57, certo? Vou colocar aqui, ó, nesses dois, o alvo. Aqui eu vou informar o montante, ó, montante é tudo. E aqui, quantos dias? Eu vou colocar dois. Você coloca quantos dias você quer que dure essa, é, é, essa, essa ordem. E clica aqui em vender, confirmar, confirmar. Agora, pessoal, aqui embaixo vocês vão notar, ó, que tem duas, ó vai ter o stop né quem é 1847 e tem um alvo em 2057 então pessoal é assim que você cria as ordens stop tanto de venda como de alvo tá pessoal você pode criar para compra também basta você colocar aqui informar o valor que você quer que quando ele bater ele comprar para você você coloca os valores aqui, diz quanto que você quer comprar e ele vai executar a compra também, tá pessoal? Então pessoal, espero ter tirado a dúvida de vocês, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau, fui!